É, roupa dinástica, qualquer coisa que você dobre assim, em formato de arquivo, em pezinho tá? E aí você tiver uma prateleira, é só você colocar uma colmeia. Ah, colmeia, essa daqui é transparente, olha só que linda, ó. é da nossa marca, Real E ela é transparente, você consegue colocar todas as suas calças, ou até qualquer outra coisa, mas a gente tá falando de roupa dinástica. De então, as calças lentes ficam assim, ó, em pezinhos você coloca numa prateleira, ela fica bem durinha, tá? Como se fosse uma caixa. E é fácil de você tirar e colocar de volta dentro da sua colmeia. Então, pode escolher a cor que você quer usar e ir malhar, que vai continuar tudo organizado. Não guarde essas coisas no seu banheiro. Hoje eu quero falar contigo sobre coisas que você deve evitar guardar dentro do seu banheiro e que eu sei que é muito comum as pessoas guardarem, hein? Uma delas é maquiagem. Priscila, mas eu guardo minhas maquiagens dentro do banheiro. Eu sei, senhora. Mas vamos ter que estar vendo outro lugar para guardar, ok? Dentro do banheiro não é legal guardar maquiagem, gente. Seja num organizador, seja na sua nécessaire. Tira a sua maquiagem de dentro do banheiro. A maquiagem ela é muito frágil, tá? Você pode perceber que quando tem um lugar que é mais quente, né? Se você mora num lugar mais quente, quando você abre essas coisas assim, que são tipo corretivos, é, coisas mais pastosas. Tá tudo meio molengo, né? Porque elas são muito sensíveis ao calor ou ao frio. E dentro do banheiro, nós temos uma oscilação de temperatura muito grande, por causa do box, né? Por causa do banho. Quando você toma banho, banho quente principalmente, o banheiro fica todo embaçadinho, né? Porque a temperatura dele foi alterada e depois vai ficar frio de novo. Não é legal você deixar a sua maquiagem dentro desse espaço que tem uma grande oscilação de temperatura. O que mais, Priscila? Tem mais coisa que eu não posso guardar? Tem. Outra coisa: remédio, tá? Remédio que eu tô dizendo, remédio assim mesmo, ó comprimidos, pozinhos, todas essas coisas que a gente ingere e que principalmente você não toma todo dia. São coisas que são um estoquezinho para quando você se sentir mal. Então não guarde remédio dentro do banheiro. Pelo mesmo motivo, pela oscilação de temperatura eles podem é, sofrer alterações na sua composição. tá? Eu não sou nem farmacêutica nem nada então não sei te dizer os termos técnicos que acontecem, mas eu sei que eles são alterados. Uma coisa que você pode deixar, que muita gente considera como remédio, mas que você pode deixar dentro do banheiro é kit de primeiros socorros. Então curativo, é, aqueles antissépticos, spray antisséptico, álcool, algodão, qualquer coisa para limpeza de ferimentos, antisséptico, curativo, isso tudo pode. Agora, maquiagem e remédio não pode. Não guarde suas travessas dessa maneira sabe o que acontece geralmente para que caibam mais travessas a gente sai empilhando tudo no armário da cozinha na é verdade mas aí ó olha o risco que eu corro elas podem quebrar elas podem lascar e não fica nada prático se eu quiser pegar essa daqui de baixo eu vou ter que tirar todas de cima então a partir de agora você vai resolver esse problema na sua cozinha com um organizador de travessas bem simples e tudo vai ficar em pézinho. Olha só que máximo. Por onde começar a organizar? Eis a questão. Muita gente me pergunta e eu quero te dar essa dica hoje. Comece por duas gavetas bem simples e que você usa todos os dias na sua vida. Gaveta de lingerie e gaveta de pijama ou camisola. A gente vai começar da seguinte forma. Você vai dar uma olhada nas suas camisolas e também nas suas lingeries. Isso serve para os meninos também, tá meninos? Meninos. As roupinhas aí que vocês dormem, o pijama, o calção e suas cuecas. Ai, ai, ai. Então você vai começar por essas gavetas, olhando sabe o quê? Aquelas coisas que estão manchadinhas, rasgadas, feias. E digo mais, ninguém merece dormir com alguém ou mesmo dormir sozinho e se olhar no espelho com aquela blusa velha de vereador, com aquele short furado, aquela coisa horrorosa. Não, não, não, não, não, não. Vamos acabar com isso agora. Vamos dormir bonitinhos. Todo mundo merece, inclusive você, se você dormir sozinha, você vai se olhar no espelho e vai falar tô muito gata, vou dormir, beijo, tchau, entendeu? Assim como calcinha sutiã e cueca também vale isso, né? Vamos dar aquela olhada com carinho nessas gavetas, pensar na gente, pensar no outro também que tá vendo isso. Vamos começar a dormir mais bonitinhos e usar lingerie por baixo da roupa mesmo que ninguém não veja você vê você se sente bem quando você tá com algo bonitinho e ó já vai tirar tudo isso que estiver velho furado rasgado cheio de bolinha ou mesmo que você olha e fala assim hum, já deu né hora de se desfazer disso se você não tem espaço para pendurar suas calçadinhas ou mesmo para fazer aquelas pilhas de calça jeans numa prateleira seus problemas acabaram Olha só essa calmeia daqui que legal uma calmeia grandona que é justamente para você colocar suas calças de forma em arquivo né o formato de arquivo que eu sempre falo aqui para vocês primeiro que ela facilita não só a questão de você de repente não ter espaço para empilhar ou pendurar mas também na hora de você pegar a sua calça olha só tá vendo você pega uma só não embola com as outras e na hora de devolver também é super fácil ó essa daqui é o, o nosso comeião tá do reorganize essa daqui é da minha marca e você encontra no link da minha bio você sempre encontra alguém perto de você para vender essas daqui para você e você começar a organizar todo o seu armário calças jeans sem espaço no armário não vai ser mais o seu problema a partir de agora